Uma xícara de chá. E vamos complementar com esse outro tarot também. Leão, você pode estar tentando lutar contra sentimentos que te machucam, como se estivesse mostrando que não se importa, tentando esquecer o que passou, tentando seguir em frente, mesmo carregando essa dor, essa ferida aberta, esse algo que te machucou. E parece que quanto mais você diz que não se importa, mais inconscientemente você segura, porque o inconsciente tem dessas coisas, de vou te jogar várias situações repetitivas e você não vai conseguir escapar ou mudar essas situações, até que as arranque pela raiz, buscando seu autoconhecimento para transmutar esse trauma. E só se tornando consciente de quem é, você consegue esse resultado. O momento pede uma xícara de chá, compreendendo que certos porquês só vêm quando você está pronto para receber, porque a consciência vem por meio da sensibilidade, de captar os sinais e por meio dessa vivência. É estar atento ao que realmente pode te curar, deixando para lá o que não está no seu controle de resolver. Só assim, quando você se torna consciente, se acalma e solta, vem a vitória, vem o reconhecimento. Porque o foco muda, a atenção muda de ângulo. É você transparecer que realmente está bem de verdade. Passou por tudo isso e saiu duas vezes melhor. E quando estiver fluindo nesse bem-estar, além de receber as recompensas, vai receber reconhecimentos porque a energia não mente e nem será preciso falar nada as pessoas vão ver e se espelhar em você então não desanima que o melhor está mais próximo do que você imagina temperança traz essa energia de se mantenha em equilíbrio tenha calma no seu processo temperando a sua vida na dose certa, para passar por esse momento de transição com força total. Porque você já entrou no barco, mar afora, logo vem a terra firme do outro lado. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.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 selecionadas e fazendo podas necessárias também, tá bom? Gratidão!